Eu hoje estive na sala 1 com a Berenice, eu escrevi alguns nomes, porque outros também não apareceram. A Berenice, a Marilene, a Moema, a Glória, a Irene, foi um prazer conhecer as meninas e outras pessoas também que é, entraram e eu não tive tempo de escrever os nomes, mas ah, todos nós todas nós é, estamos, assim, extasiadas, né, com esse final de semana, aprendendo muito. Eu, assim, de início, a primeira meditação, eu até escrevi uma palavra, assim, que o senhor pediu para a gente falar um, a palavra que a gente estava sentindo após a meditação. E eu pus a palavra mudança. Por quê? Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, e aí a gente pode falar em insight, é, é que Desde que eu adoeci, no ano passado, em agosto, e eu passei por uma, um problema muito sério, eu tô com esse negócio de fazer um plano de saúde, procurando um, um melhor plano de saúde para mim. E muito caro os planos de saúde, exigência de dois anos de carência, essas coisas todas. E aí eu me perguntei, assim que eu botei da meditação, por que um plano de saúde? Eu não vou fazer plano de saúde. Eu não preciso. O dinheiro que eu vou gastar no plano de saúde, eu vou cuidar da minha saúde mesmo, eu mesmo. Então, essa foi a decisão que eu tomei. Eu acho que foi uma, uma mudança que eu vou fazer na minha vida. Essa é uma decisão já fechada. E eu, e no dia 20 mesmo, eu fiz uma tabela, porque há mais de 10 anos eu sou dependente de remédios de tarte preta preto, para várias coisas, uma delas é para dormir e eu comecei a, a desmamar o meu organismo. Eu tenho muito medo da, das reações né, da falta do remédio. E aí eu já estou fazendo isso, não estou sentindo nada. Então assim, talvez pareça ser pequena as modificações, essas transformações. Mas a gente tem que aprender a dar valor às pequenas transformações. Esses pequenos saltos quânticos é que vão nos formar nos grandes saltos. E é isso que é importante. Então, eu agradeço muito ao senhor, né? Eu tenho acompanhado, tenho feito é, é, os seus cursos e só tenho crescido. Então, gratidão eterna ao senhor. E eu quero agradecer aqui a sua equipe, que é maravilhosa, professor. São pessoas assim, muito carinhosas e que atendem a gente com muito amor. Então, gratidão eterna. Muito, muito obrigada.